Quarta-feira, dia 30, teve uma blitz lá, onde o Gi é, estava humilhando eles, oprimindo, mandando sair é, no horário para ir para o sol. Falou para sair correndo com a mão na cabeça, tirar a roupa, baixar três vezes, uma, é, humilhando eles. O que, que aconteceu? Muitos falaram assim, é para tirar a roupa, é para baixar três vezes, então não saiu da minha cela que aconteceu? Apanharam 420 homens porque não se submeteu a essa humilhação e preferiram ficar dentro da cela, que é um direito deles, não querer sair do sol, eles saem se eles quiserem. Entende? Então eles não estão aceitando isso, porque não há essa necessidade. Uma vez que eles já estão presos, já estão pagando pelo que fez, muitos pagando até pelo que não fez. Eles têm três horas de banho de sol é, nesse horário, é, se estiver chovendo gelo eles são obrigados a ficarem debaixo de chuva lá tem uma marquise que é proibido ficar debaixo dessa marquise porém tem presos idosos tem presos com AIDS tem presos tuberculosos tem presos com vários tipos de problemas de saúde que não pode estar vulnerável ao tempo dessa forma eles vão para debaixo da marquise o gir dá tiro de borracha neles e fica ferido lá dentro porque se pedir atendimento eles é a alimentação está vindo estragada. Não estão se alimentando devido, às vezes sente fome, mas não come Por quê? Porque se passa mal, não, tem, não, tem, hospital. não tem hospital. Não tem, não tem hospital. Mesmo. Entendeu? Não tem atendimento para todos. Eu tô com um áudio que o advogado passou com a cliente ontem do que está acontecendo lá, que ele falou com o cliente dele, vai passar. Vocês podem ouvir? É. A situação da bateria ontem foi por conta do preso, que tem problema de coração, que foi muito agredido lá dentro e, e não tinha sido socorrido.